algum tipo de controle daquilo que é dito e é feito, se não é tolerável no presencial, como aquilo é tolerável no virtual? Eu preocupo muito com as respostas de violência, que criam um ambiente quase prisional dentro do nosso sistema educacional. E eu não sei se isso contribui de fato a prevenir. A maioria da, da, das ações anunciadas pelos estados e municípios, do país afora, são ações voltadas para aprisionamento das escolas caseramento das escolas. Aí... Uma preocupação que é uma preocupação ideológica, mas é uma preocupação necessária com a, as raízes desse grau de violência que cresce. Nós estamos numa guerra de narrativa e os campos progressistas e os campos democráticos precisam ocupar o debate da agenda pública, de segurança pública para que possa fazer contrapor a pauta e não permanecer nesse assunto como se fosse nós e eles. A gente não tem que falar de violências... É, nas escolas, né? As violências estão sendo contra a escola, né? Contra o processo educativo. É, situações de violência dentro de seus, dentro de seus lares, dentro né, de seus núcleos familiares, isso acaba transmitindo para esses adolescentes essa insegurança, né, todos esses conflitos, e que acabam transformando né, esses sujeitos de direitos também nessas pessoas que acabam é, sendo violentas. O levantamento feito pela própria Proeduc de 2019 a 2022, os atos de violência nas escolas, mais que dobraram.